Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Primeiramente quero agradecer de coração a todos os comentários feitos no vídeo que eu gravei com meu querido amigo Ozielzinho da música do Impilitary. E muitos alunos me pediram a transcrição, ou seja, passar da forma como eu toco. E eu fiz essa transcrição no Guitar Pro, detalhando exatamente como eu faço, beleza? e também eu separei para você o backing track e também 25 vídeos explicativos com passo por compasso e também tem exercícios progressivos para você estudar de forma lenta até ir atingindo a velocidade desejada beleza? então se você quiser adquirir esse material o link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário e também Faço uma promoção de lançamento matadora. Então, confere lá no site. Beleza, meus queridos? Então, é isso aí. Gustavo Guerra, Underworld Techniques.